De livros e hoje eu estou sendo a coordenadora do Clube do Livro Maranhão. A gente veio fazer a cobertura da festa no farol, que vocês estão vendo que está muito animado com música e vários grupos aqui. E esse farol aqui é o farol do Renascença, em São Luís Maranhão. Então vocês vão acompanhar agora várias mini entrevistas e mais ou menos como é que foi que aconteceu o movimento que iniciou nas redes sociais e se transformou em realidade aqui. Através da internet, e a oportunidade para a gente divulgar o produto que nós trabalhamos, que é a Tapaué, e ajudar um pouco a, a as pessoas para comparecer a esse momento, que é um momento importante, até né? da cultura da gente. Muita né? gente hoje deixa de ler para ficar na internet, para ficar jogando, até fazendo outras coisas. E o farol ele dá a oportunidade que a pessoa possa voltar Gostar de ler, a ler, que hoje são poucos que cultivam essa, essa, essa coisa, essa cultura. Olá, que a gente boa tarde. Fazer. Meu Sim. nome é o Edson, sou de certo Mãe e SW do Movimento Grafite. É é, tenho 30 anos é. descobri esse movimento de hoje através das redes sociais, no qual alguns amigos meus foram convidados e, e no qual eu tive é. o prazer de ser convidado também. Meu nome é, é. é. é. é. Eu tenho 29 anos, eu sou jornalista e eu descobri o um movimento através das redes sociais, né, através da internet e assim a gente participa desses movimentos sempre no centro histórico. Conheço o nosso Evedo já, conheço o trabalho dele. E a nossa galera, né? A galera que gosta de arte, que gosta Maria de cultura, que, que toca, é que dança, é que, que bebe, gosta de leitura também. E a gente se bebe, um a gente fazer essas coisas, né, Garen, né? De uma tarde de diferente. Jesus. E esse farol que é tão importante, né? Ter um ponto desse no bairro, assim, para fazer a arte, pra galera se reunir trocar ideia. Eu ideias. sou Stiles, e desenhista também. Tenho 25 anos. E eu sou atividade aqui desde que surgiu, pelo Facebook do Bruno Azevedo, né? E a gente logo propôs trazer a Feira da Gratidão também. E ele gostou muito de trazer, porque ele já participa também da Feira da Gratidão lá no Parque do Bom Menino. Então, surgiu logo no começo sabe? essa união, e o movimento a gente vai ter essa questão, né? é... quer dizer, cantilamos que essa rede né? de movimento. Você acha que a ação de hoje ela seria uma ótima oportunidade para restaurar os outros faróis? Com certeza, inclusive, pessoas já pediram que, que a gente tenha outros todos faróis, e é legal se a gente conseguir isso, porque consegue é, é, mover a própria comunidade, os arredores para valorizar o local que anda desvalorizado, mas também por motivos é, governamentais mas mostra para as pessoas da comunidade, da própria comunidade que o movimento, as pessoas unidas podem mudar a situação em que se encontram as coisas né? e também é, é, renovar, aprender uma nova cultura, com todo o desapego de que o Niziz pode conseguir mudar? Eu é, a Inissa, 27 anos, sou estudante de bioeconomia e estagiária na Secretaria de Educação. Tô o eu estou achando do movimento está, é, está bom, né? Para para uma inauguração está muito bom, embora algumas pessoas ainda não tenham o interesse que nós gostaríamos de ter que elas tivessem. Estou achando interessante porque. quando ele vai realmente funcionar, quando vai começar o período de empréstimo. E o que eu notei é que, embora não seja o país de leitores que nós tão planejamos, houve um crescimento do interesse. Nesses três anos que nós trabalhamos com esse tipo de evento, houve esse interesse, para quem é do mundo, quem é Muita criança colou A gente tá começando a programação da tarde agora Daqui a pouco vai ter uns shows Enfim, a mobilização da, da rede social para rua é um negócio fabuloso né Saber que muita gente cola Numa coisa que foi uma... Inicialmente são, são alguns postos no Facebook Enfim, para mim é, é foda Saber que muita gente veio e tal E som... até São Pedro colaborou Obrigado Márcio Vasconcelos, fotógrafo profissional, 58 anos. Isso aqui, a gente passando em frente ao farol, principalmente o Bruno Azevedo, escritor, que se incomodou profundamente com a situação, e um equipamento como esse se encontra, não só esse, mas mais de 100 espalhados pelo Maranhão inteiro mas surgiu essa vontade de se fazer alguma coisa, de fazer um movimento, de, fazer um, de chamar a atenção para essa situação. E hoje, através das redes sociais, a gente sabe que as coisas ficam muito mais fáceis, né? Porque você lança uma ideia, quando a ideia é boa, e quando é tem a intenção de trazer um benefício somente para a comunidade, isso rapidamente é encampado pelas pessoas que têm alguma identidade com o movimento. Então, os artistas, os grupos de cultura popular, é, de arte de um modo geral, se, se, de repente se, se mobilizaram né? e a gente conseguiu fazer esse evento em poucos dias. Um evento que está mexendo com todo tipo de arte, toda vertente. Eu fiquei responsável pela parte de fotografia, fizemos esse paral fotográfico. Nós já temos mais de 100 fotos aqui e tem notícia que está chegando aí mais professores do IFM professor da universidade, com seus alunos. Praticamente vai ter no final aqui umas 300 fotos. A gente viu um nível muito bom, vai ter até dificuldade a gente escolher o vencedor. Nós vamos premiar os três primeiros ensaios, é, os três melhores ensaios. E a premiação são com livros, né? um, um pacote de livros para cada, cada vencedor. E esses livros são também doados através dos amigos, através de escritores, poetas, e... É, é, até livro de arte também tá nesse pacote para ofertar para esses para esses vencedores e a gente está vendo que o movimento está sendo o um maior sucesso. Começou desde as 9 da manhã, que estava lotado de crianças, até criança de, de, de colo. A gente viu mãe amamentando criança aí. E a gente está vendo que o tempo está passando, está ficando mais tarde, começa a mudar de público, hoje já se vê, nesse momento se vê mais adolescente. A idade vai subindo, mas a energia também vai subindo. Então a gente pretende fechar uma grande apoteose no final da, da, da noite, é, dando o resultado do, do da premiação do Varal, e com grupos, com shows de, de, da banda Criolina, com a Proz, com o Maratuque isso aqui com certeza no final da, da, da, do dia no final, do comecinho da noite vai virar um grande salão de festa então é só comemorar e a gente já está pensando a gente já está pensando em fazer um evento maior com mais cuidado e, e, e, e mais estruturado em prol da Volta do Circo da Cidade, é, que todos os artistas é, sentem essa falta, gritam por essa falta e as providências não são tomadas, então vamos fazer um grande evento é, no Circo da Cidade, pela Volta do Circo da Cidade, é, e o um nome provisório é até Deixa de Palhaçada Cadê o Circo? Então vamos lá!